A Justiça do Trabalho de Mato Grosso inaugurou o novo Fórum Trabalhista de Rondonópolis e instalou a terceira vara do trabalho do município. A entrega dessa obra de ampliação pelo TRT mostra a preocupação de proporcionar aos servidores, aos magistrados e aos advogados melhores condições de trabalho e à sociedade em geral um melhor acolhimento e maior dignidade. Então, nós, eu representando a classe, né, os advogados, para nós é uma satisfação muito grande. Temos muito a agradecer ao TRT. Já em Lucas do Rio Verde, município do Médio Norte do Estado, foi construída uma nova sede. A construção é referência nacional em eficiência energética e sustentabilidade. No município foi instalada também a segunda vara do trabalho, unidade criada a partir da remoção da vara de Joara. É um feito histórico para a Justiça do Trabalho, afinal de contas, é o primeiro prédio do Poder Judiciário Trabalhista com selo de sustentabilidade. Então, é uma obra que foi pensada nos mínimos detalhes para que pudesse ser sustentável. É, é, a, toda a produção de energia elétrica que é consumida no prédio é gerada por energia solar, que é, são com placas que foram fixadas aqui. E é uma obra construída em tempo recorde, em 10 meses apenas, nós concluímos a construção, uma área total de 1.780 metros quadrados e para a sociedade de Lucas do Rio Verde. É um conforto a mais para o jurisdicionado, que vai ser melhor atendido, para os advogados não é? e para os próprios juízes e servidores. O nosso trabalho foi exatamente ser parceiro da Justiça do Trabalho. É, colocando os recursos no orçamento Garantindo os recursos no orçamento Para que a gente pudesse ter então a edificação da obra Mas eu quero destacar aqui o trabalho da doutora Elinei Com toda a assessoria técnica Porque ninguém faz nada sozinho Esse trabalho aqui foi um conjunto de assessoramento Para que a gente pudesse convencer também O Tribunal Superior do Trabalho Da importância que representava essa obra aqui para Mato Grosso e claro, um especial aqui para a Lucas, já que ela vai atender toda a região.